Fala galera, aqui quem fala é o BomBeats. Eu estou aqui no estúdio Toca do Ogro e eu vou dar para vocês três dicas de como proteger os seus beats dos oportunistas da internet, os ratos que vêm roubar seus beats. Que você dá todo o seu esforço e dedicação e alguém vem e pega na mão dura e você não consegue recorrer aos seus direitos. Então vamos lá, três dicas bem simples e bem rápidas. A primeira dica vai te dar divulgação em cima das pessoas que te roubaram, e a dica é muito simples. Usa tag no seu beat, cara. Bota uma tag. E bota a tag no início do beat, no meio do beat, no final do beat, bota tag num lugar nada a ver, porque isso vai evitar das pessoas pegarem o beat e usarem assim de qualquer jeito. As pessoas vão querer o beat sem tag e vão comprar. Mas você botando tag nos seus beats, alguém que vai lá, pega o beat, é uma forma de divulgação, porque as pessoas vão escutar a música, vão escutar a sua tag e vão ir atrás do seu trabalho, se elas gostarem. E quem sabe isso vai gerar vendas no futuro para você. Ou seja, com as tags é divulgação para o seu nome e para os seus beats, é uma forma de portfólio também. Então se você não tem tag, corre atrás disso, já faz uma tag hoje mesmo. A dica número 2 é um assunto que eu já falei muitas vezes nas redes sociais. Eu acho, na minha visão, que não se deve usar o Som de Cloud para fazer catálogo de beats. O Som de Cloud, para mim, é uma rede social de músicos muito mais para você divulgar a, o seu trabalho artístico e não fazer um catálogo de beats. Mas por que, bom? Por que você fala isso? Bom. Porque no SoundCloud, você, você tem um link de uma música no SoundCloud, de um beat no SoundCloud, existem vários sites que com um único link você consegue baixar qualquer áudio de lá. Então, ou seja, você postou o seu catálogo de beats com o seu beat inteiro lá. Sem tag, vamos supor. Ou com tag, mas não é beat free, você está vendendo. Se eu tenho esse link, eu chego nesse site e consigo baixar o seu beat. E aí eu uso. E pronto. Então, não usem o SoundCloud para postar catálogos de Beat. Eu uso o BeatStars, é o que eu recomendo, porque o BeatStars já tem um sistema de vendas dentro do site e já tem um contrato. Se a pessoa não cumprir com o contrato, quando ela comprou lá pelo site, ela já assinou esse contrato. Então, se a pessoa não cumprir o contrato que ela fez com você do site, é, você pode dar strike na música dela, você pode reivindicar os seus direitos de certa, certa forma. Então, não usem o som de cloud Essa é a minha dica, é a minha visão, é claro. Terceira dica que é que vai garantir os seus direitos. Cara, registre o seu beat em alguma distribuidora digital. Vamos supor assim a One RPM que é de graça. É, você registra o seu beat lá. É, vamos supor, você registrou seu beat lá. Uma pessoa e o seu beat está no YouTube. Uma pessoa foi lá, baixou o seu beat e começou a usar, só que ela não pagou por isso, ela roubou o seu beat. Como você tem um registro disso, ela tá lá registrada na One RPM, você consegue dar strike na música, e melhor ainda, se a pessoa posta esse som no YouTube, todo o dinheiro que ela, que ela gerar pela música vai diretamente para você. Ou seja, com esses registros, você consegue correr atrás do seu direito. Então, galera, quando vocês forem lançar um catálogo de bits em algum lugar que não protege os seus bits, como o SoundCloud, cara, registre os seus bits em alguma distribuidora. É... Mais uma coisa que vocês têm que ter muita atenção para isso é que quando vocês forem postar os seus bits em alguma dessas distribuidoras, muitas delas oferecem para gerar o ISRC para você. E vocês não têm que deixar elas gerarem isso para você. Bom. Eu não posso afirmar que elas pegam alguma porcentagem, alguma coisa, porque eu não sei como funciona, já tentei procurar também, não consegui, mas para mim é uma coisa que não tem muita transparência. Se eles geram o ISRC por você, com certeza o nome dele está lá também. E uh, o beat é seu, a música é sua, você não tem que deixar essas distribuidoras gerarem o ISRC para vocês, que o ISRC é a identidade da sua música e vale no mundo todo. Bom, essas foram as três dicas... A primeira é uma forma de divulgação, que é usar o uso das tags. A segunda é uma forma de você evitar ser roubado. Então, ó, não dá sorte pro azar. Som de Cloud é muito fácil de baixarem a sua música. Basta a pessoa ter o link. E a terceira é uma forma de você reivindicar os seus direitos, cara. Porque se você, se você somente chegar e postar o seu beat lá e é uma pessoa roubar e você querer reclamar, você não tem o seu, os direitos na sua mão direto, cara. Com esses registros de distribuidoras digitais, você consegue dar strike na música, você ganha dinheiro em cima da música. Então, acho que essa terceira dica aí é a que mais protege os seus direitos. As duas primeiras são mais formas de você evitar isso e uma forma de você se divulgar a partir disso, sacou? Bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O canal tá voltando, então deixa o seu like aí e se inscreve e comenta também que vai estar tá me ajudando bastante. Muito obrigado a geral que viu até aqui e tamo junto!